Olá, discentes do IFAO, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso minicurso Inclusão, Cultura Surda e Noções de Libras no IFAO. Na aula anterior a gente viu é, sobre inclusão e cultura surda e agora nessa aula a gente vai adentrar na Libras. Vamos lá? É, na atividade da aula anterior, é aquela em que há as duas imagens, foi perguntado se há relação entre as imagens. E a resposta é sim, há relação entre elas. E em que sentido poderiam estar relacionadas aos discentes surdos em sala de aula? A primeira imagem estaria em um sentido figurado, com os animais, e a segunda imagem, no um sentido literal, com os discentes mesmo. E ambas utilizam critérios desiguais de avaliação, uma vez que desconsideram as diferenças em sala de aula e se distanciam desse ambiente escolar acessível e inclusivo. Acessível e inclusivo. É, já no que diz respeito aos docentes surdos, se assemelharia a ausência de intérpretes em escolas inclusivas, em não reconhecer a Libras, e nem a visualidade e a vivência surda né, nesse caso. Além de outras é, respostas possíveis que podem ser inseridas lá na atividade 1. Hoje, a aula vai se dividir em duas partes. Inicialmente, um jogo de libras é, no Kahoot, que é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos. E quem ficou atento à nossa primeira aula vai acertar bastante nesse jogo. E continuando, vai ser propriamente a sinalização em libras. E eu vou dar aquelas pausas entre slides para que possa visualizar... O slide e depois acompanhar, no caso, para docentes surdos, a interpretação. Bom, jogo ou brincadeira, o sinal é esse que vocês estão vendo aí em cima, que é esse aqui, com esse movimento circular. Jogo ou brincadeira em Libras. E abaixo está o link se depois vocês quiserem acessar. Vai funcionar da seguinte forma. Aparecerá a pergunta na tela e vocês terão 30 segundos para escolher a alternativa correta. Pode ser pergunta de múltipla escolha, verdadeiro ou falso. São 10 perguntas e ao final de cada pergunta eu vou trazer a resposta correta e comentar acerca dela, beleza? Vou abrir aqui O que é a Libras? Língua gestual brasileira, língua brasileira de sinais, linguagem brasileira de sinais, linguagem brasileira dos surdos, e aí? Qual a resposta que vocês acham? Bem, a resposta é língua brasileira de sinais. A Libras é a língua brasileira de sinais, como eu havia dito. É o acrônimo para esse nome, LI de língua, BRA brade brasileira e S de sinais. E por que eu coloquei essa pergunta para iniciar? Essa é uma dúvida constante e eu trouxe algumas dúvidas das pessoas nas respostas. Por exemplo. Vamos lá. É, primeiro, para a gente entender que a, Libra, a Libras é expressa por meio de sinais, e nós vamos falar um pouquinho após também o que são esses sinais, é, nós vamos começar nesse sentido. Então, a Libras é uma convenção, ela não é uma mímica, não é uma pantomima, não é gesto, pensando nesse sentido. Ela se associa a palavras, pensando numa língua oral eu coloquei um equívoco muito comum, que é o de associar, ao invés de língua, dizer que é linguagem. E o porquê de entender essa importância de compreender que a Libras é uma língua brasileira de sinais. Porque a língua ela tem essa estrutura própria, uma gramática própria, suas convenções, e atribuir a Libras caráter de linguagem é um meio compreendido pelos estudiosos de desqualificar a Libras como língua. Mas por quê? Porque durante muitos anos não se compreendia as línguas de sinais como línguas, porque elas não eram orais. Até que na década de 80, olha, nem faz tanto tempo assim pensando no estudo de línguas, lá nos Estados Unidos, Stokoe, o linguista, ele trouxe um comparativo que provava efetivamente que as línguas de sinais eram línguas e não linguagens, porque elas tinham essa estrutura e gramática próprias, esse meio de expressão e recepção próprios das línguas de sinais, e se comparadas às línguas orais, estavam no mesmo patamar de língua. Por essa razão, língua. Quando escutarem linguagem para se referir a Libras, lembra? Língua, joia? E aí, qualquer pessoa pode aprender a Libras? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Não há essa limitação que você pode pensar, ah, mas a expressão é com as mãos, talvez eu não seja apto para isso. Não. Você efetivamente pode aprender e qualquer pessoa pode, tanto a forma de expressar quanto de receber essa língua. é falsa. A Libras, como o próprio nome diz, é a língua brasileira de sinais. Então, ela é estabelecida no território brasileiro. Por quê? Porque há línguas de sinais em todo o mundo. Um exemplo que eu acabei de comentar, é, é, foi desse estudioso linguista lá dos Estados Unidos, o Stoker, e lá eles estudam a American Sign Language. É a ASL, a língua americana de sinais. E tem também a língua francesa de sinais, a língua gestual portuguesa de Portugal e outras línguas de sinais. A própria cultura impede isso, é, que elas sejam iguais. E tanto é que há sinais diferentes dentro do próprio país. A língua também faz parte da cultura. Então, imagine uma língua oral. As línguas orais são universais? Também não. Pela mesma razão que as línguas de sinais também não são. E aí, é possível expressar qualquer assunto em Libras? Verdadeiro ou falso? É verdadeira. Qualquer assunto. Muita gente acha que as línguas sinais só poderiam expressar assuntos concretos ou algo que pode ser visto, palpável, mas não é verdade isso. Realmente, qualquer assunto e qualquer forma também. Você pode expressar uma poesia, um conto, uma história, uma argumentação, uma piada? Bem, são diversas possibilidades, como qualquer outra língua. Mais uma vez, eu ressalto essa questão da língua para que a gente sempre pense e tenha essa noção também para as línguas de sinais. Uma curiosidade que pode surgir é: como uma pessoa cega aprende Libras? É, já que é uma língua é, muito visual, ela depende da visão, não é isso? Realmente, é uma língua bem visual. Mas, na língua, existe a libra estátil. Tanto os cegos quanto os surdos cegos podem se comunicar através da libra estátil, é, é, em que uma pessoa fica em frente à outra e precisará tocar nas mãos da outra pessoa enquanto sinaliza. E o profissional, nesse sentido, é o guia-intérprete. Outra curiosidade é que também há outra, outro recurso que pode ser utilizado para essa comunicação, que é o Tadoma. E o que seria? É um método em que uma pessoa surdo-cega com as mãos no rosto da outra pessoa reconhece o movimento e a vibração de quem fala na, no rosto da outra pessoa. Interessante, né? A Libras é a única língua de sinais do Brasil, verdadeiro ou falso? Não, não é a única língua de sinais do Brasil. A Libras é a língua estabelecida e utilizada na maioria dos centros urbanos do país. Mas eu vou trazer um outro exemplo de língua de sinais aqui do Brasil, que é a língua de sinais Urubu-Capó, que é falada no Maranhão por povos originários, povos indígenas. É, de lá existem muitas outras línguas de sinais aqui no Brasil. E é interessante que essa cultura possa ser passada nas aldeias e elas correm o risco de extinção, infelizmente. Uh, é, é, por quê? Por que isso acontece? Porque essas línguas e os falantes que as sinalizam são reduzidos. E seria interessante que ela fosse oficializada também da mesma forma que é o reconhecimento le legal da Libras, para que se pudesse propagar ainda mais. A registro em vídeo dessa outra língua no YouTube, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, podem buscar lá. Língua de sinais, urubu, capó. Então, a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. O que é que vocês acham? É verdadeiro ou falso? É falso. Para os estudiosos da Libras, essa é uma pegadinha, na verdade, porque muitos acreditam que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, mas ainda não é. O que é que acontece? A lei 10.436 de 2002, ela reconheceu na Libras o seu status linguístico, de língua. É, após essas perguntas no jogo, do Kahoot, eu vou mostrar para vocês uma imagem com as informações importantes dessa lei. É... E ela tem esse reconhecimento de língua, porém, ela não é a segunda língua oficial do Brasil. Por quê? Para que ela seja inserida, e eu acredito que ela deveria ser oficializada como segunda língua, devido à importância dela, mas para que ela seja realmente incluída como segunda língua, precisaria haver uma emenda na Constituição Federal para alterar o artigo é, 13 da Constituição, que traz que só a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, atualmente, né? Mas sim, é possível ser alterada essa afirmativa, mas atualmente, infelizmente, ainda não. A Libras tem sua origem histórica na França, verdadeiro ou falso? Na verdade, sim. Olha que interessante. Nós temos como língua oficial do Brasil a língua portuguesa de origem de Portugal mas a nossa língua de sinais não tem origem em Portugal, mas sim lá na França. Se vocês se recordarem, lá na aula anterior, a gente comentou que o E, professor francês, foi convidado por Dom Pedro II para vir aqui ao Brasil para ensinar a língua de sinais a um dos parentes da família real. E foi quando foi proposta a abertura da escola, que é o INES atualmente, e foi lá, lá naquele acontecimento histórico, que a nossa língua de sinais atual teve essa forte influência, de maneira que foi essa junção da nossa língua de sinais daqui, existente à época, com a língua de sinais francesa. Uma curiosidade é que a língua gestual portuguesa não teve sua origem na França. E é interessante pensar que essas origens de língua são diferentes no Brasil, tanto na nossa língua oral quanto na nossa língua de sinais. Então, a Libras depende da língua portuguesa, é verdadeiro ou falso? É falso. A Libras é uma língua independente da língua portuguesa. Elas têm estruturas próprias, formações próprias, gramáticas próprias, e essa também é uma das razões para não se recomendar o bilinguismo. E o que seria o bilinguismo, quando está se expressando em Libras? Seria utilizar ao mesmo tempo a Libras e a língua portuguesa. Lógico, isso não é um impedimento, se houver necessidade, não há problema nesse sentido, mas por que não ser recomendado o bilinguismo? Por quê? Ou se tratar de línguas de estruturas diferentes, sempre alguma língua vai perder nessa interpretação, ou nessa tentativa de expressar nessas duas línguas, né? É, ou você perde na estrutura da Libras, ou na forma de expressar, talvez na expressão corporal, ou facial, ou na língua portuguesa, nesse mesmo sentido que eu falei. Por quê? Vai se descontinuar a estrutura da língua. Não é recomendado, mas caso seja, caso seja necessário, é possível mas essa é mais uma constatação de que as línguas são independentes. Existe escrita de sinais em sinais? O é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Existe sim. O sign writing é uma possibilidade da escrita de sinais em libras. É, durante os próximos slides, vocês vão ver, ao lado da sinalização, a forma possível da escrita de sinais pelo sign writing. E vocês vão perceber que é mais reduzido, não é um desenho, que às vezes a gente pode pensar, ah, faz um desenho, é, é suficiente. Não, é uma possibilidade de escrita, há textos, há histórias contadas e escritas em libras, em livros com escritas, escrita de sinais. Então, a Libras é mímica, gesto, só alfabeto manual, uma língua completa? Essa é um arremate do nosso jogo, a última pergunta. Bem, a Libras é uma língua completa. A gente percebeu isso nas outras perguntas. Por que não é mímica? Como a sinalização é convencionada, há uma estrutura, ela difere da mímica, porque na mímica há simplesmente uma representação icônica, é, tenta se representar imageticamente aquilo que é determinada coisa. Mas a Libras não é mímica, porque ela é convencionalizada, tem estrutura de língua, e a mímica é simplesmente uma representação corporal. Gesto também não é, porque os gestos não são convencionalizados. Você realmente pode imaginar alguns sinais se associam a gestos, que nós já acostumamos a utilizar, como é, você, eu, então você aponta é, o dedo indicador, eu aponta o dedo indicador para mim, que são gestos que a gente costuma utilizar. Porém, ele se torna um sinal, que é esse termo que a gente vai utilizar, sinal. Quando for se referir à sinalização da Libras, à expressão da Libras, porque ele foi convencionalizado. Se compreende na estrutura da Libras que você é o dedo indicador para frente, eu o dedo indicador para mim, mas a nisso uma convenção. Não é simplesmente você faz de um jeito, eu faço de outro, sem nenhuma estrutura ou regra, regra própria, entendeu? Por essa razão, também não seria, né? E sobre ser somente alfabeto manual, nós vamos falar um pouquinho logo após, ainda nessa aula. Apesar desse alfabeto manual ser um recurso utilizado pela língua, a língua não se resume a ele. E aí? Uhum. Gostaram do nosso jogo? Vamos voltar para os nossos slides. O que acharam do jogo? Foi uma forma legal de, de abordar esses conteúdos. Agora, que aquela... Imagem que eu tinha falado, essa é a famosa Lei de Libras, a Lei 10.436 de 2002. E eu havia comentado, né? Ela reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão. E da sua natureza, visual motora. Por diferir das línguas orais, que são orais auditivas, em que se fala oralmente pela boca e recebe as informações pelo ouvido. Você escuta ela, né? Já a Libras é visual motora pois se expressa pelas mãos e pela expressão facial e corporal, e em regra é recebida pelos olhos. Ela tem um sistema linguístico próprio, pois é língua, e ela é oriunda das comunidades surdas brasileiras. Por quê? Como eu havia dito, quando veio a língua de sinais francesa, já havia uma língua de sinais aqui no Brasil, e foi dessa mistura que ela surgiu, a Libras. O poder público ele tem que apoiar o uso e a difusão da Libras, e também o sistema educacional deve garantir a inclusão do ensino de Libras. É, ela também não substitui a língua portuguesa na modalidade escrita. Segundo a lei, os surdos precisam aprender também a língua portuguesa na modalidade escrita. Mas não é obrigatória a expressão oral, ou seja, não é obrigatória a oralização, a fala da língua portuguesa. Por quê? Pensando na aprendizagem da língua, ela não vem de forma natural, porque precisaria de um fonoaudiólogo, um tratamento clínico, pensando nessa oralização, entendeu? Há também o decreto 5626 de 2005, que ele também garante direitos, é, consolida também a Libras, profissionais da área da Libras, é um, são dois instrumentos legais muito importantes. Bem, esses próximos slides foram feitos com esses três dicionários da imagem que eu inseri nesse slide. O Capovilla, que é esse, ele é imenso, ele é grande, são três volumes. É, essa primeira imagem que vocês veem. É, a maioria dos slides e as atividades estão com imagens desse dicionário. Ele vem com a datilologia, a sinalização, também em português, uma explicação do que se trata, ele é muito bom, eu recomendo. Esse outro, ao lado, que é Língua das Mãos, como vocês podem ver as imagens, foi um dos primeiros dicionários, e o livro se chamava Linguagem das Mãos, quando ele foi criado, pois ainda não se compreendia essa questão da língua, e depois foi reformulado para Língua das Mãos. Ele vem com fotos de pessoas sinalizando, e também é bem interessante, ele é separado por assuntos. Por último, esse abaixo, que eu coloquei esses três, é o livro Ilustrado da Língua de Sinais. Ele tem uma explicação inicial da cultura surda e da língua, também uma sinalização por meio de uns desenhos, e também diz as configurações de mão, movimento, também interessante. E vocês poderiam perguntar, tá, tudo bem, são livros, mas... Como a gente vai poder acessar? Pensando nisso, para que vocês possam acessar, eu coloquei o link desse dicionário virtual. É, como vocês podem ver, vocês podem buscar por assunto, por palavra, pela configuração de mão. Nossa, é muito bom esse dicionário virtual. Eu vou mostrar um exemplo. Eu cliquei aqui na letra E. Procurei a palavra estudar. Vocês também podem escrever a palavra aqui acima e clicar no botão buscar. É uma possibilidade. Aí como vocês podem ver, aparece a mão, um vídeo com a sinalização, que essa é a sinalização para estudar, é o sinal de estudar a acepção o que se compreende ele também diz um exemplo de frase olha que interessante é, ele mostra uma possibilidade de escrita em libras e uma possibilidade de escrita no português a frase é minha filha estuda na faculdade à noite e ao lado tem um exemplo em libras filha um arroba mais para frente eu também vou explicar o porquê do arroba m é, arroba meu minha Estudar, faculdade e noite. Então, um exemplo seria filho, que é esse sinal de, de filho. Meu ou minha. Estudar, faculdade, noite. Se você quer especificar para dizer que é filha, você pode fazer mulher. Esse é o sinal de mulher, o polegar. Filha. Bem, é bem interessante, vocês podem buscar, tem várias palavras, sinalizações, exemplos, é muito bom. Nós vamos adentrar agora na sinalização, na prática da Libras. Eu gostaria que vocês tentassem sinalizar comigo também aí, enquanto eu estiver assistindo, que é importante tanto a percepção da língua visualmente quanto a expressão, beleza? Noções de libras noifal. Noções. Noções é a mesma coisa que básico. É, então, ó, esse é o sinal, como vocês podem ver. E ao lado do sinal, é, vocês podem ver que tem um, um... Parece um desenho pequenininho, alguns traços circulares. Então, esse... É um exemplo da escrita de sinais, como eu havia dito do sign writing. Vamos lá, básico. Você vai pegar a mão fechada e a outra mão aberta. Então, você vai fazer o um movimento circular abaixo da outra mão. Esse é o sinal de básico, de noções. Libras. Libras é esse sinal aqui, ó. E por que esse sinal? Porque o sinal de Brasil é esse daqui, ó, o B. É esse mesmo movimento. Então, o sinal de Libras é bem parecido, mas é com a mão aberta. Ó. Libras. Abaixo, vocês podem ver, tem a língua de sinais sinalizar. Que é esse sinal aqui. Muita gente aprende sinal de libras dessa forma e não é errado utilizar esse sinal para libras. Por quê? Porque esse é o sinal de língua de sinais. Então, para qualquer língua de sinais você pode utilizar esse sinal. E sinalizar é a forma de expressar essa língua de forma corporal. Eu posso falar que eu estou falando, conversando em libras, não há problema. E é o mesmo sinal. Há também a variação linguística, então vocês vão poder ver é, outras, outras formas de ser sinalizado. Vou dar um exemplo. Em alguns estados se utiliza libras dessa outra forma aqui, ó. Libras. É, mas não tem problema, assim como a língua oral também, há variações, mas isso não impede a comunicação, porque se você não entendeu, basta perguntar o que é e tá tudo certo. Aí, mini curso. Vamos lá. Para completar a frase, né? noções de libras no IFAL, IFAL, esse sinal aqui. Pega a mão, pode ser mais fechada ou mais aberta, e faz esse movimento aqui do lado do peito, como se fosse uma engrenagem. IFAL. Então, noções de libras no IFAL. Mini curso. Então, o nosso mini curso. O sinal de curso é esse daqui. Você fecha a mão e, como se estivesse raspando curso. E mini curso, você faz um curso pequenininho. Mini curso. Esse é o sinal de mini curso. Joia? Alfabeto manual. Também pode ser chamado de soletramento digital ou datilologia. É um recurso utilizado pela língua de sinais. Então, pode ser usado como exemplo para nomes próprios, para siglas, para algum vocábulo que ainda não tenha sinal, ou se você também não sabe, algum sinal. É, aí eu coloquei uma observação. Só letramento na forma receptiva, então, tanto para perceber e produtiva, quanto para produzir, supõe, implica letramento. Por quê? Porque se o surdo não souber o alfabeto, bem, por exemplo, ele não vai compreender as letras como sinalização. Faz sentido, não é? Esse abaixo que eu coloquei é o sinal do alfabeto manual. Então, A, B, C e Movimento os dedos, é o sinal de datilologia, então... Então, vamos para esse recurso importantíssimo também, o alfabeto manual. Vamos letra a letra. O A... Vou ligar, ficar aqui ao lado, ó, A. O B, ó, vou ligar aqui, B. C. C, cedilha, tem esse movimento, C, cedilha. D, ó, o dedo indicador que fica pra cima, D. E. O E, ele pode ser tanto mais fechado assim, quanto mais aberto, não tem problema, é né? a letra E. Um, agora o F, você vai baixar o indicador e o polegar vai ficar do lado de fora, ó. F, G, ó, G. H, o H tem esse movimento aqui, ó. Ele gira, H. E. J, o J é como o I, mas tem essa descida, ele desenha um J no A, ó. J. K, ó, você vai pegar daquele mesmo jeito que você fez o H, só que pra cima. Tá vendo aqui? K, ou assim. Ou levanta, ou assim, K. L. L. Esse a gente já é mais habitualmente, já a gente já vê com mais frequência, né? L. M, os três dedos, M. N, dois dedos. O. O P, ó. Do mesmo jeito que você fez o H e o K, só vai é fazer para baixo. É o P. P. O Q, o que você pode ver. Lembra, o G é para cima e o Q é do mesmo jeito só que para baixo. Q. R R assim ó. cruza os dedos, R. S. O S e o polegar fica para frente, lembra? O A, o polegar ficava de lado e o S fica aqui na frente, S. T. Ele é como o F, só que o F fica o polegar para fora e o T fica o polegar para dentro. T U V, só ia abrir o U, entendeu? o V. W, VW para cima, assim, ó, W. X, você faz como se fosse um gancho assim e puxa. X. Y, você faz essa configuração de mão e levanta. Y. E por último, o Z. Você desenha um Z no A, é o Z. Esse é um recurso muito utilizado. É, por exemplo, você pode usar para o seu nome, ou algo que você não conhece, como eu havia dito uma sigla. Vamos supor, se você quiser só letrar, só letramento digital... Da, do sinal de Ifal, você pode só letrar, vamos supor que você não conhecia, então você pode perguntar, né, tipo, I-F-A-L, Ifal, e o sinal de Ifal é esse aqui. Então, surdo e ouvinte. Surdo, a gente já viu, o sinal é esse aqui, ó. O indicador no ouvido, depois o indicador na boca. Surdo. E por que usado arroba? Também é aquela questão. É, há muitos sinais na Libras que não há essa distinção de gênero. Então, ele é usado tanto para homem, quanto para mulher, quanto para qualquer outra pessoa. Sur aí uso arroba. Se eu quiser especificar surda, eu faço mulher, ó, o polegar. Mulher e surda. Então, esse é um sinal de surda. Se eu quiser especificar homem, o surdo, aí eu faço homem, ó. Ou assim. Também tem um visto com frequência. Bem. Surdo tudo bem? E abaixo eu coloquei ouvinte, ouvinte, quem não é surdo, ouvinte, ouvinte. É, se eu fizer uma vez só, ouvir, ouvir. Na prática, efetivamente, não há muita diferença se fizer só uma ou duas vezes, porque o contexto vai dizer, ou na interação você vai saber se é ouvinte ou se é ouvir, tudo bem? Esses sinais são de suma importância para o é, contato com o surdo. Saudações e cumprimentos, ou cumprimentos. É, você pode fazer assim com a mão, dessa forma que está aí, para cima e para baixo, ou assim, cumprimentos. Então, vamos começar pelo oi? Oi? É. O Oi é um O, lembra o O? E levanta o dedo mindinho do I. Oi. Então você faz esse movimento aqui. Oi. Oi. Como um arco no A, né? Oi. Há outras formas de você expressar o Oi, que ele pode ser sinalizado de uma forma mais enfática ou de forma mais direcionada. Vamos supor, se você... você pode fazer de forma simples. Supor, Oi. Oi. E você pode, vamos supor, se as pessoas estão aqui, você faz oi. Ou estão lá, oi, oh, oi, oi, oh, oi. Você pode, tem várias possibilidades na Libras. Vamos lá, bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, o bom, boa, bem, o bom, né na verdade, nesse sentido, é esse sinal aqui, ó. Bom. Você vem aqui fechado e abre. Bom, bom. Bom, dia, o D, lembra o D, ó, dia, bom dia, bom dia. Para tarde, é bom, boa, né, bom. E tarde, tarde. Essa mão pode ser tanto aberta quanto fechada, não há problema. Boa tarde, boa tarde. Há variações regionais, é, mas eu vou deixar essas que são mais utilizadas aqui em Alagoas. E boa noite, boa noite. Bom, boa noite. Mesma forma, pode ser aberto ou fechado. É, eu coloquei essa observação. Expressões faciais. É primordial quando se aprende a Libras. As expressões faciais, elas estão... São intrínsecas à língua e de suma importância na sinalização. Vamos lá. Primeiro, nome, que foi esse que eu coloquei ao lado. Nome. Nome. Ou, só balança. Nome. Nome. Nome. Eu posso dizer meu nome e faço a datilologia. Vou usar um exemplo. Meu nome é. É. R. M-A-N-S. Ermas. É, vocês não precisam jogar pra frente assim, não? Não. Não precisa. Pode ser é, parado aqui mesmo, ó. É. Você também pode dizer, pra se referir ao seu nome, você vira pra você e faz assim só. É como se você dissesse já, meu nome. Meu nome. E sinal? Vamos lá. O que seria o sinal em Libras? O sinal é como você é reconhecido na comunidade surda. Eu falo para o seu sinal. Imagina uma pessoa com um nome imenso e precisar fazer a datilologia sempre que encontrar uma pessoa. Quando você entra na comunidade surda, um sinal é atribuído a você. Em geral, por uma questão ética, um surdo atribui a você um sinal. No meu caso, esse é o meu sinal. Esse é o meu sinal. Porque lá atrás, quando eu comecei a estudar Libras, eu tinha só um cavanhaque. E o professor é, me atribuiu esse sinal. Então, esse sinal vai permanecer com você para a sua vida. Então, do mesmo jeito o nome, meu. Sinal, ó. Sinal. Meu sinal. Sinal ou também você pode fazer assim para você, já é meu sinal, meu sinal. Se você não tiver sinal, você pode fazer eu não tenho, que é não ter, esse é o sinal de não ter, sinal. Normalmente, quando você entra na comunidade surda, tem contato com os surdos, eles, pelo convívio, vão trazer um sinal para você. Olá, eu trouxe esse sinal do olá. Também é tchau, né? Depende do contexto. Olá. E eu gosto muito desse, que é um empréstimo linguístico da língua de sinais americana, que é assim, ó. É o hello. Pode ser com o polegar é, para dentro ou aberto. Pode ser mais enfático, pode ser com as duas mãos. E aí, é comum, e aí, né? Aqui... Um, abaixo eu coloquei o ok, ó, ok, também os surdos utilizam com bastante frequência esse sinal, legal, você pega aqui ó, do lado da bochecha e como se estivesse passando, legal, ou então o bem, o legal, legal, legal, O tudo bem, tudo bem. Bom, lembra, o mesmo de bom, bem, bom. Legal. Tudo bem. Se for pergunta, aí você abaixa a sobrancelha. E há uma certa inclinação. Por quê? Na prosódia da Libras, a entonação é feita também pelas expressões faciais e corporais. Um exemplo: Ó. É. Tudo bem. Aí você pode responder, tudo bem. Tá vendo a importância da expressão facial? Ou então, tipo, eu bem, eu bem, eu estou bem. É, uma outra frase poderia ser, que também se usa muito no, no, numa comunicação, numa interação é, prazer em conhecer. Então você usa o sinal de gostar, mas de forma circular no peito, e conhecer, ó. Lembra a mão do legal, ó. Só que no queixo. Então, prazer em conhecer você. Alguns sinais, se você mudar a configuração de mão, vai alterar também o sentido. Por exemplo, gostar. Se você usar a mão em A ou S em alguns lugares, eu também já vi. Esse já é o sinal de saudade. Então, gostar, saudade. Eu, eu é, também coloquei essa gíria da Libra, que é o DAO, que é esse sinal aqui. Ó. Dependendo da região, ele pode significar um massa ou um da hora, é uma gíria. Bem-vindo, também o bom. Esse sinal vocês já aprenderam, né? E como se eu estivesse recebendo uma pessoa. Se eu tivesse sido convidado, então é um... Ele sai de mim, entendeu? Mas, ó, bem-vinda. Se a pessoa estiver aqui, você pode fazer bem-vinda. Bem Boa sorte. Bom, do mesmo jeito e... Sorte. Essa é uma possibilidade, pro sinal, né? Obrigado, e de nada. Obrigado, ó. Obrigado, ou com as duas mãos, uma mão no peito e... E de nada. Circulando, são um círculos, né? De nada. Ter e não ter. Ter, ó. Aí você bate aqui no meio do peito. Tem, ter. E não ter. Não ter. E esse aqui, como eu coloquei do lado, sinal de idade. Você levanta assim, ó. Tá assim, lembra? Idade. Por último na nossa aula, eu trouxe os números. Eu gostaria que vocês observassem os números cardinais e os quantitativos, esses que estão do lado. Notaram alguma diferença? Se vocês perceberem, do 1 um ao 4, eles são diferentes. Os cardinais, nós utilizamos para número de telefone, número da casa, número da rua, para o CEP, para a idade. Então, vamos lá. É o zero, né? Como o O, mas a depender do contexto, você vai saber se é um número ou se é uma letra. 1, um, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Um exemplo... Minha idade é, entendeu? 29. Esse é um exemplo. Pode dizer o número do telefone também. Então você vai dizendo 9, 9, e assim vai. Ah, e abaixo, para quantidade. Então, como o nome já diz, né, usamos para a quantidade: quantas pessoas, quantas casas. Ah, e do 5 para frente ele vai ficar igual. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você pode ver, o oito é igual ao S, mas um é um número e o outro é uma letra, depende do contexto. Nove... 10. É, vamos lá. Vocês percebam que a partir do 10 tem esse movimento, né, ó. 10, porque é 10. Um, então, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Um, ao lado também tem os números ordinais que são utilizados para um, um, uma sequência. Um exemplo em fila, né? Primeiro tem esse movimento. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, dez. No caso, e assim vai, né? Na fila, ó, um exemplo, na fila. Esse é o primeiro. Esse logo atrás, ó, aqui do lado, é o segundo, aqui terceiro, aqui quarto, e assim vai. Eu tenho percebido que esses números não são rígidos, porque a sinalização entre cardinais quantitativos também pode variar entre regiões. Mas eu trouxe esses dessa forma, porque na literatura é a forma mais utilizada. Concluindo nossa segunda aula, já está lá no Google Classroom a atividade 2. E o que, que é essa atividade? É um formulário que vocês vão acessar e lá tem as perguntas que vocês vão relacionar. O sinal, ou a sentença, ou a palavra. Alguns têm o um sinal para dizer a palavra, outros a datilologia para você dizer qual é a palavra. Ou o contrário, uma palavra para você dizer qual é o sinal, a sentença... Eu espero que vocês gostem. E eu já inseri também na atividade 2 um vídeo em Libras que eu chamei de revisão. É só sinalização de cumprimentos básicos e tem a minha sinalização e uma imagenzinha do lado de forma interativa. Tá bom? Então, eu encontro vocês na próxima aula, nossa terceira e última aula, que vai ser... Libras no contexto escolar e profissional. Aqui estão as referências. Encontro vocês na próxima aula. Até mais.